Eu nasci em Santos, estado de São Paulo. É, sou filho de pais brasileiros, mas meus avós, por parte de pai, são descendentes de árabes, daí o meu sobrenome é Bitar. E, é, por, por parte de mãe, são portugueses, é, efetivamente. Então, eu sou dessa leva de brasileiros que é fruto dessa miscigenação né, de imigrantes, que, enfim, que, que interagiram com. É, a população é, local, enfim, é, aqui no, no nosso Brasil. E, bom, sou meu pai e minha mãe eram de origens assim, bastante humildes, né? eles, de alguma maneira, expressam é, um pouco a, a mobilidade social que aconteceu no Brasil. Nasci em 1948, estou completando agora, em outubro, 71 anos, é, efetivamente. É, então, já sou período pós-guerra, né, é, efetivamente, aquele período todo desenvolvimentista e tal, é, e o meu pai é, ficou a rimo de família desde pequeno, é, ou seja, com 12, 13 anos, a minha avó costurava, a mãe dele, né, e e ele vendia roupas, botava roupa na rua, e vendia como mascate na, na rua e tal. Mas, mesmo assim, ela era muito rígida, fez ele estudar. Ele chegou a se formar economista e tal. Mas, nunca, praticamente, nunca trabalhou como economista. Ele começou no, no antigo Departamento Nacional do Café, que depois virou o IBC, né, Instituto Brasileiro do Café. Mas, ele resolveu é, ser comerciante. E, para começar a vida de comerciante, ele foi para a feira. Então, ele foi feirante é, lá em Santos. E meu pai, até talvez até por conta da formação, ele teve um professor que o instigou muito no projeto de nação, no nacionalismo, na democracia, no trabalhismo. E com isso meu pai se tornou uma pessoa politizada. Meu pai chegou a ser, ter uma certa liderança sobre os feirantes, integrou a executiva do PTB, lá de Santos, naquele período do do pós-guerra, né? É, é, efetivamente, com a criação do, do Partido Trabalhista Brasileiro, etc. E, então, eu, de alguma maneira, sempre convivi um pouco com o mundo da política, mesmo sendo extremamente pequeno. Só para vocês terem uma noção, eu me recordo, precisamente, do dia em que Getúlio faleceu, Getúlio se suicidou, em 1954. Veja bem, eu, eu, eu estava é, completando seis anos... Mas eu lembro perfeitamente, aquele dia foi uma consternação geral no Brasil, e particularmente lá em Santos, onde havia um movimento de esquerda muito grande, que era do PTB, do Partido Comunista, na época, no Porto de Santos, etc. É, e, porque meu pai era muito getulista, né, como, como integrante do, do, do PTB. E eu, então, senti, né, digamos, no meu coração também, aquela consternação Aquele trauma geral que aconteceu no nosso país. Então, Enfim, e vivi outros momentos da vida política lá de Santos, assim, acompanhando, e de alguma maneira, o filho sempre admira muito o pai, e eu tinha razões especiais para admirar o meu também. né? Então, na minha na minha juventude, enfim, eu sempre aderi às ideias progressistas, mas sem lá em Santos, sem uma militância organizada em partidos e coisas desse tipo, né? veio a ditadura de 1964 e, enfim, eu tinha um grupo de, de amigos que, naquele período, havia um processo de politização muito grande da juventude, né? que desagou em 68 no mundo inteiro, etc. e tal, e particularmente aqui no Brasil, de maneira triste, até com o ato institucional número 5. Mas então eu, de alguma maneira, me politizei, lia é, alguns livros é, da esquerda, mas assim, um, um, um, é, um simpatizante da esquerda sem ter uma participação mais é, orgânica. Em 64, você, já tinha, você, já tinha, você já estava no ensino superior, estava no ensino médio? Não, não. Eu, 60, entrei, eu entrei na faculdade em 1967, precisamente. É. Uhum. 67 e saí em 71. É, eu estudava é, lá em Santos e fiz até uma boa faculdade. Eu entrei no ITA, Instituto Tecnológico de, de Aeronáutica, então aparentemente em 67. Mas mesmo dentro do ITA havia é, movimentos, é, é, é uma instituição militar, mas eu era um aluno civil, havia muitos alunos civis dentro do. Hoje o ITA está mais militarizado mesmo, né? Em São, José. São José dos Campos, exatamente. Então eu pegava meu ônibus em Santos e ia para São José dos Campos e é, no Ita, por exemplo, havia assembleias do Centro Acadêmico, chama-se, não por acaso, Centro Acadêmico Santos Dumont, né? é, efetivamente, enfim, discutindo todo, toda aquela ausência de democracia, as lutas estudantis que, então, começavam a se intensificar. É, também, é, enfim, a turma mais politizada semanalmente ia para o chamado cinema de arte, aqueles filmes mais politizados da época, que havia, um, havia uma sala de cinema lá no campus do, do, do, do CTA, Centro Técnico de, de Aeronáutica, etc. E tal, pra, pra, pra. Então, isso fez com que eu me politizasse é, ainda mais também, Mas não fui dirigente também do centro acadêmico lá. Eu era massa, como se diz aí, né? era, fazia parte daqueles que se manifestavam naquela época. E aí veio o AI-5, os centros acadêmicos foram fechados, o Centro Acadêmico Santos Dumont foi fechado também, etc. Mas eu não me despolitizei porque eu mantinha laços com os meus amigos que estavam em São Paulo, nos movimentos da USP, e nós nos encontrávamos regularmente lá em Santos também, enfim, e coisas desse tipo. E eu só vim a participar de maneira mais militante da política, quando me formei e vim trabalhar é, aqui no Rio de Janeiro, na, na Embratel. Então, uma, uma empresa emergente e, e, e muito, muito importante, é, é, enfim, eu me formei por uma boa escola. Naquela época, as principais empresas iam buscar os alunos nas melhores escolas, na Politécnica de São Paulo, no, no ITA, no Instituto Militar de Engenharia aqui e assim por aí. Então, eu é, fui contratado pela, pela, pela Embratel, vim trabalhar aqui no Rio de Janeiro, e num determinado dia é, uma amiga minha de São Paulo, que infelizmente já faleceu, que era dessa turma politizada, né, é, me procurou e falou, olha, é, tem um amigo nosso que está na clandestinidade, eu gostaria que você interagisse com ele para, dar algum tipo de apoio, sabe como é que é a clandestinidade, é uma coisa muito complicada, etc. E tal, pá, pá, pá. A gente precisa de gente que dê apoio e tal. E aí então eu conheci é, o, o, uma pessoa de Codinome Paulo, que era de uma é, dissidência do PC do B, da ala vermelha do PC do B. E aí me aproximei e acabei me tornando é, militante da Ala Vermelha, militante clandestino da Ala, Ala Vermelha, já não, não abraçava a luta armada, fazia trabalho de base, trabalho nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, trabalho nos sindicatos, principalmente sindicatos operários. Eu, é, eu me formei, eu, eu, eu vim para o Rio em 72, me formei em 71, 72. Eu acho que, na verdade, ingressei por voto de 73, porque não havia ingresso formal. Digamos que eu fui chegando na ala... É nesse período. É, nesse período, 72, 73. Né? O do Isso, exatamente, exatamente. Tanto é verdade, é, em 1970, é, havia aqueles processos eleitorais fajutos. Né? Eu votei nulo naquela eleição, como toda a esquerda brasileira. Mas, em 74 surgiu tinha surgido o um movimento autêntico do MDB. Né? E, então foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma campanha eleitoral, fiz uma campanha para Lisânia Maciel. Eu estou até arrepiado aqui. Um grande brasileiro, né? um grande brasileiro, figura, um orador eloquente, era um presbiteriano, então ele tinha né? uma formação de, de, de, de, de, no que diz respeito ao, ao, ao discurso. Fizemos uma campanha, era um período em que se prendia e se matava ainda, em 74. né? E, e o Lisandres teve 100 mil votos naquela eleição, que foi assim, uma votação extraordinária, porque tudo, toda a campanha é feita de maneira artesanal os amigos se juntavam, escreviam textos, conseguiam rodar numa gráfica aqui e ali, papapá, de maneira, né? é, é, às vezes, semi-clandestina até é, é, esse material. E o fato é que o Lisandres teve essa votação extraordinária, enfim, ele foi, foi, já, já era deputado. Era deputado, foi reeleito nessa eleição aí com uma votação extraordinária. Ele era do grupo autêntico, do tinha o Chico Pinto naquela época, o Alencar Furtado e outros outras referências do grupo autêntico do é, do MDB, que era digamos a esquerda do é, do MDB. Então o Lisandro era tão eloquente e tão corajoso que ele foi para a tribuna para denunciar a ditadura, etc., e foi caçado logo em seguida, os 10 mil votos, valeram apenas para alguns discursos dele. Naquela época, a gente rir para não chorar, né? verdadeiramente. Mas então aí veio o governo Gás, eu com, com toda aquela história, e enfim, me envolvi muito com esse trabalho, digamos, subterrâneo. Mas sempre. Pode ser, aí, em, em 76 houve eleições municipais. Eu fiz campanha é, do Antônio Carlos Carvalho, a gente chamava de Tunico, que era da esquerda também, ligado ao. A, a, ai, caramba, me deu, me deu um branco aqui agora. O, o Tunico era da, do MR8 tinha me dado um branco, ele era do MR8, então, o MR8 naquela época defendia o governo popular, depois o MR8 acabou virando uma coisa meio nacionalista, meio esquisita, né, tal, mas naquela época era de esquerda. E tal. Então, fiz a campanha do Tunico também, acordava de madrugada, ia com ele para a porta de fábrica, panfletar e tal. Então, eu aliava esse trabalho, eu não era do MR8, mas fiz a campanha dele, eu era da, da, da ala vermelha, a gente se reunia clandestinamente, enfim, coisas desse tipo. então e eu continuava trabalhando na, na, na, na Embratel. isso E eu era engenheiro, é, depois acabei me aproximando também das entidades de, de engenharia, é, principalmente o clube de engenharia. É, em 79 nós conseguimos eleger um presidente, que era, era, um, era um presidente horroroso que havia no clube de engenharia. Em 1979 a gente elegeu um, o Plínio Cantanhed que era um conservador, mas que, enfim, fazia o discurso da democracia e as, todas as forças de esquerda no, no Clube de Engenharia tinha uma, era uma referência importante. Né? Hoje está um pouco um pouco seu prestígio um pouco diminuído, mas ele era uma referência importante, ou seja, ele se alinhava com a ABI, com a OAB, com as instituições democráticas de peso da, da, da, da sociedade brasileira. E, então, acabei me tornando membro do conselho do, do, do Clube de, de de Engenharia, e aí, isso em 1979, e aí logo depois surgiu uma oportunidade para ver eleições do Sindicato dos Engenheiros. Aqui do Rio de Janeiro. E aí os meus amigos falaram, como eu era muito militante, muito participativo, eu fazia esse tipo de trabalho, enfim, dava aula em cursos de supletivos, né até para me aproximar também, dos jovens, etc e tal, durante muito tempo fui de Niterói, cheguei a participar do MDB aqui no Rio de Janeiro, depois havia uma briga aqui entre o Chagas Freitas, que era né, o adesismo e o clientelismo aqui no Rio de Janeiro, e o Amaral Peixoto, que representava valores mais democráticos, enfim, é. e o Chaga porque houve a fusão dos dois estados, do Rio de Janeiro, então o Amaral Peixoto veio pelo antigo estado do Rio e o Chagas dominava a Guanabara, ele tinha o jornal O Dia, enfim, e tinha toda uma, uma, uma, uma legião de políticos é, fisiológicos, sabe? e é, o Chagas acaba vencendo a eleição e aí nós fomos, a gente se reunia no MDB de Niterói, do Diretório Municipal, porque ali ainda era um espaço democrático. Então eu pegava a barca, toda semana, um ou dois dias, ia para lá, e a gente dava, participava de cursos, de formação também. Bom, em 79, então, acabei instigado pelos meus companheiros e tal, sendo candidato a presidente deste sindicato aqui, Sindicato dos, dos Engenheiros. E aí formamos uma chapa de jovens, jovens engenheiros. É, é, então, eram chamados sindicatos de profissionais liberais. Mas já naquela época, os engenheiros eram dominantemente assalariados, né? efetivamente. E o Rio de Janeiro é, é, sempre foi sede de importantíssimas empresas estatais brasileiras. Até hoje, né? com todo esse processo, esse, esse, é, essa, essa, é, esse, esse trabalho absurdo que busca... É, privatizar empresas estratégicas do Estado brasileiro. Então, Petrobras, Eletrobras, aqui no Rio de Janeiro, Furnas, a Light, que era empresa pública ainda, enfim, e órgãos públicos importantes como a IDGE e outras instituições que congregavam em GE. Então, nós fizemos um trabalho intenso de filiação e acabamos vencendo a eleição o Sindicato de não sem antes o presidente aqui, que era também que era um conservador, não, denunciar que tinha uma turma do MEP, que era uma organização de esquerda, turma do MEP, clandestino e tal. E chegou a haver é, prisões na época, a turma do MEP foi, foi presa, inclusive é, pessoas que participavam daqui do, da nossa chapa para o Sindicato dia Mas vencemos o processo eleitoral e eu me tornei presidente do sindicato. E, então o sindicato foi um marco importante é, na história do movimento sindical, mais da, daquele período, ou seja, da década de 80 é, em diante aqui no Rio de Janeiro. Porque os sindicatos estavam totalmente dominados pelo peleguismo é, à época. E, enfim, como eu era muito militante e a nossa diretoria era toda a diretoria toda progressista, nós abrimos as portas do sindicato, não só para os engenheiros, mas para grupos de oposição sindical, naquela época havia os movimentos de oposição sindical, nós tínhamos também aqui, se reuniu o pessoal dos movimentos comunitários. Na época havia um movimento fortíssimo da Famerge Federação das Associações de Moradores, aqui do Rio de Janeiro, em luta contra a elevação absurda do preço é, é, do financiamento habitacional o, o, o antigo BNH tinha feito financiamento vinculado é, com reajuste vinculado à inflação então as prestações e os salários não acompanhavam então as pessoas começaram a, a perder, a ter, a poder perder o seu, seu imóvel, sua casa, sua moradia então isso foi um movimento enorme é, aqui no Rio de Janeiro e a FAMERJ muitas vezes ainda não tinha sede própria, se reunia aqui também enfim, os movimentos de oposição é, sindical e nós, então, é, já em 1989, se não me engano, fizemos é, um, um, um movimento de grupos de oposição sindical aqui no, no Rio de Janeiro, chamado ENTOIS, Encontro de Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical. 79. 79, o ENTOIS. Então, se reuniu em moquetá lá em Nova Iguaçu onde Dom Adriano Hipólito né onde dom Adriano Hipólito enfim era o nosso o nosso bicho. na época enfim então havia é importante ver o cenário político né então, havia esse grupo emergente sindical que envolvia sindicatos operários sindicatos de classe média como era o nosso que envolvia oposições de toda a natureza, mas do outro lado havia o Partido Comunista, que ainda tinha uma certa é, expressão e que tinha é, influência em muitos sindicatos. Aqui no Rio de Janeiro por os sindicatos bancários do Rio de Janeiro, historicamente. E os sindicatos com influência do Partido Comunista tinham uma visão mais conservadora da atividade sindical, e se alinhavam com mais facilidade com os pelegos. E nós éramos radicalmente contra, nós éramos contra a estrutura sindical. Nós queríamos acabar com a estrutura sindical, acabar com o imposto sindical e construir sindicatos livres. E na época emergia também o trabalho das lideranças sindicais. Esse trabalho do Intós foi muito inspirado também no trabalho que o Lula liderou no final dos anos dos anos 70, a partir das greves e, e dos movimentos é, nacionais, etc, e tal, né? é, efetivamente. Houve outros, outros encontros sindicais importantes dos quais nós, nós participamos. Eu, eu me referi a essa coisa do Partidão, né, do Partido Comunista, o Partido Comunista criticou o Entóis, falou que ah, é uma coisa paralelista, paralelista, que nós temos que trabalhar na estrutura sindical, só que a estrutura sindical era totalmente <risos> dominada pelo peleguismo. Né? E esse conflito, então, continua. Bom, eu, em 1980 eu assumi aqui a presença do sindicato, enfim, continuamos, é, trabalhamos intensamente, ampliamos a filiação enormemente, participamos ativamente das lutas é, democráticas, das lutas contra a ditadura, das lutas em defesa das empresas estatais, porque na época já havia, começava o um projeto liberal ou neoliberal, né? É, que já se falava em privatizar em empresas estatais. Nós tínhamos movimentos grandes, botávamos o pessoal na rua, e tal, inclusive o pessoal das estatais, filiamos gente em grande quantidade. O Sindicato dos Engenheiros induziu. Eu chegava numa empresa como Furnas, que tinha um grande contingente de engenheiros, mas tinha um grande contingente de trabalhadores lá. E o sindicato que cuidava dos eletricitários, que chamava Sindicatos sindicato dos urbanitários naquela época, aqui no Rio de Janeiro, não tinha uma inserção em Furnas por questões históricas desde que Furnas foi ele era mais vinculado à Light aqui que era distribuidor Furnas uma empresa nacional então então nós fomos os primeiros a introduzir com atividade sindical lá lá em Co... e criamos uma associação dos empregados de, de Furnas como fizemos esse mesmo trabalho na Eletrobras, também que também não tinha presença sindical é, nenhuma olha que coisa é, curiosa né? Então, os engenheiros foram a ponta de lança disso. E criamos associações que, de alguma maneira, congregavam não apenas os engenheiros, mas congregavam outros profissionais. E depois trouxemos os sindicatos majoritários, como a gente chama, e, tal, e fizemos alianças, muitas lutas importantes. Naquela época, havia um sistema que o Delfim tinha imposto de reajustes salariais e que achatava os salários melhores. Né? Havia degraus de reajustes. As pessoas, na base da da pirâmide salarial tinha um reajuste integral e na medida que os salários iam crescendo iam perdendo rapidamente iam diminuindo o reajuste o que significava uma compressão com taxas de inflação grandes daquela época havia uma compressão salarial enorme então isso também motivou muitas lutas porque não pegava só engenheiros que era a elite pegava um corpo médio também ali de funcionários e trabalhadores efetivamente então enfim, em decorrência disso, tivemos depois a, a CONCLAT, Conferência Nacional da Classe de foi, foi em 1981, é, sem nenhuma falsa é, modéstia, eu, eu fui importante na organização da CONCLAT, foi, é, foi realizada na Praia Grande, que era, que era uma colônia de férias de um sindicato da, da indústria de construção civil, se não me falha, é, a memória e o, o, o texto. É, construção civil. E ele estava meio em obras também, então, é, foi uma coisa toda arranjada. Havia ali uns 5 mil delegados do Brasil inteiro. A gente conseguiu organizar a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora com o CLAT, com representantes de sindicatos, mas oposições sindicais também. Então, o, o partidão acabou é, se curvando pelo peso do Lula, pelo peso do Olívio Dutra, do Jacobitar, que tem um sobrenome, mas não é meu parente, tá? e, na época ele era líder dos petroleiros, né? lá de Pauline, etc. E, tal. e outros, né? é, é, é, o João Paulo, lá de Minas, do, do, do, né? do Vale do Aço, dos metalústicos de Montlevade e assim por e, e, e outras lideranças nacionais é, é, importantes. Então, houve a Conclate. E a principal discussão da CONCLAT era a formação da Comissão Nacional PROCUT, para construir a. E o partidão não era totalmente favorável à construção da CUT naquele momento. Eles achavam que aquilo era uma provocação, porque a ditadura não tinha acabado ainda, eles achavam que era uma provocação para a ditadura, que o mais importante era o movimento pelas liberdades democráticas, a aliança com os liberais, etc. E tal. Eles seguiam rigidamente essa, essa política e os próprios pelegos, que eram aliados, o Joaquinzão, lá de São Paulo, que não foi uma figura histórica, e outros... Que eram, que eram ligados é, é, ao, ao Partido Comunista, etc. Então, é, que eram aliados do, do, do Partido Comunista, não queriam também a criação da CUT, porque que a CUT era uma coisa revolucionária e tal, pá, pá, pá. E, era, e era uma coisa que não estava vinculada à estrutura sindical, porque a CUT ela foi criada por sobre né? os sindicatos e tal. É, então, essa foi a principal discussão, a, a última plenária... Nas plenárias anteriores e, na, e na, nos grupos de trabalho, se discutiam questões trabalhistas, onde havia concordância. Mas a, a grande discussão era formar a Comissão Nacional Procote. E aí eu presidi aquela, aquela plenária, é, efetivamente. A gente ficava num local um pouco mais alto, assim, era uma espécie de um geral, e a, a turma toda lá. E não havia local de votação, era tudo levantando crachá e no visual é, que você... Aprovava ou não determinadas é, é, propostas é, efetivamente. Quando chega, então, no momento da. da e, e, e no, então, naturalmente, ficou a minha esquerda a turma dos sindicatos progressistas, Lula e a, a, e a minha direita ali, a turma. E eu presidi a mesa e havia, evidentemente, fiscais das duas chapas para ver é, a apuração. E aí. Comissão Nacional Procura. Não houve acordo, então lançaram-se duas chapas para dirigir a Comissão Nacional Procura. A chapa dos progressistas, né, do, do, do, dos sindicatos lá, Lula, eh, sindicatos ou, eh, ou, eh, trabalhadores da Ação Católica Operária e, e, e, e coisas, eh, sindicatos de trabalhadores rurais e tal. A, a FETAG, a Federação, a, a CONTAG, a FETAG aqui do Rio de Janeiro, a FETAG era, era, a ficava meio assim, em cima do muro, porque havia gente progressista também e tal. e havia oposições sindicais também. Na época, o, o, o Ganser, Avelino Ganser que, e, e outros representava a emergência do movimento de pequenos agricultores etc., e tal, né? É, luta pela pela posse da terra, pela reforma agrária né, e por políticas agrícolas que dêem sustentação a ele. Também. Então, era, era uma vertente importante também das lutas. Os sindicatos depois vieram a, é, se desdobrar pelo MST e, e coisas desse tipo. Né? É, então, na plenária, surge aquela, aquela divisão imensa. Né? É, de um lado, uma chapa, do outro lado, a outra chapa. Defesas, Houve inscrições, eu não, não me recordo exatamente quando, mas é, tantos do lado de cá defenderam a proposta progressista e outros defenderam a outra proposta. Era Lula, Jacobitar, Olívio Dutra, a turma é, progressista como um todo, e do outro lado era o Joaquinzão, é, vou citar algumas coisas: é, o Ivan Pinheiro, que era do Sindicato dos Bancários do Rio, liderança é importante, ligado ao Partido Comunista, até hoje vinculado ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB o Arnaldo Gonçalves do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos Minha Terra Natal e algumas outras referências na área de agricultura aqui no Rio de Janeiro tinha o Heraldo Lírio que representava a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio e tal E bom, vamos, não houve acordo duas chapas e tal, vamos à votação quem vota na chapa? Aí o pessoal levantava o crachá tudo bem, pode baixar quem vota na, na segunda chapa? O pessoal levantava. E não havia como, no visual, definir quem era vencedor. E o Lula ficava lá. Gabo, Gabo, Gabo. E ele sabia que eu era aliado dele. Mas eu tinha que agir democraticamente ali naquela Por Porque tinha material de construção ali, ia virar um conflito, podia morrer gente naquela, naquela história lá, se os ânimos se exaltassem. Lá é, efetivamente, porque havia uma coisa que acirrou muito, muito mesmo. E aí tentamos votar por várias vezes, não havia urna para votar. No, no... Era uma coisa muito improvisada, né? a própria plenária, o ambiente físico ali da plenária, não havia cadeiras para todo mundo, ficava a maioria do pessoal de pé, já estava meio à noite, meio escuro também, a visibilidade já não era muito adequada também, então era o final já da, da plenária Então moral da história. Depois de, de, se não me engano, três tentativas de voto, e, ou, duas ou três tentativas de voto, sem que os fiscais chegassem a um acordo, claro que também havia parcialidade nos fiscais, mas nós também lá na mesa não, não conseguíamos é, é, identificar uma chapa vitoriosa no visual, de maneira clara e inquestionável. Vamos lá a história. A tensão subiu, foi todo mundo para dentro do banheiro, Todo mundo que eu quero dizer, representante das duas chapas, e lá no banheiro eles compuseram a chapa única. Essa é histórica, a Comissão Nacional ProCut, né Então foi formada aquela chapa e tal. E o Lula, mesmo depois saiu me criticava muito e tal. Porra, você tinha que ter apoiado a gente, Se eu que que lá. Eu falei, ah, não podia, ali eu não estava, não, não era de um, de um grupo, eu era presidente de uma plenária ali e E. É, Bom, e aí houve reuniões da Comissão Nacional. Ela se reunia em Brasília, muitas vezes na sede da Contag, lá em Brasília, a turma toda que estava na Comissão Nacional Procute, etc. e tal, dos dois lados e tal. Enfim, uma relação pessoal boa, mas sempre revelando, às vezes explicitamente, às vezes sutilmente, essa diferença. A turma do Partidão e os pelegos não queriam a marcação de uma plenária nacional. Né, um Congresso Nacional de Trabalhadores, para criar a CUT, né, a Central Única de Trabalho. E aí houve o Racha e, em 1983, né, houve a, a formação da CUT, apenas pelo, pelo grupo eh, progressista, efetivamente. Eu fui membro da, da primeira direção nacional da, da CUT. Enfim, fui presidente do Sindicato de Engenheiros aqui até 86, participando, de, participando do Movimento das Diretas, aquela coisa toda que foi em 85, enfim, todo aquele período de ebulição política, né? é, efetivamente. Me filiei é, ao PT em 1980, fui fundador é, do PT. É, eu até estava assim, mais vinculado à luta sindical do que à construção partidária. E um, um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, que veio a ser fundador do PT, o José Eudes, o Eudes me procurou e falou, ah, Bitarra, você tem que ir. vamos lá numa reunião nacional e tal, lá no Sion, em São Paulo e tal, para você ouvir um pouco a ideia da, da construção do PT, eu já, eu já sabia, tinha uma certa simpatia, mas estava é, é, muito vinculado à luta sindical e tal. E aí fui e acabei. Quer dizer que você tava lá, então. Tava lá é, não, não foi ainda, essa primeira vez, não foi ainda a fundação. Era uma reunião preparatória. Ah, depois Mas eu estive né, na, na, na reunião é, que fundou o, o, o PT. Então, eu era sindicalista e filiado ao PT desde... desde é. do, do... E, e, e a sua vinculação com a Vermelha? Sim, eu continuei militante da Ala Vermelha até o início dos anos 80. E aí fui um pouco me afastando, porque depois a ala vermelha se juntou com outras organizações Ela, a ala vermelha estava dentro como várias outras organizações, estavam dentro do PT isso. dentro do PT né? e, e dentro do PT formou-se lá o, o MCR, Movimento Comunista Revolucionário, que juntava a ala vermelha com, com e, e, isso, exatamente a turma, a turma do OCDP IMEP e tal, o, o, o MCR e, e, e depois a Força Socialista Dentro do, dentro do PT. Mas eu fui me afastando e... É, Mas com, entre as pessoas que é, não me você da não tinha vínculo com a ala, esse debate sobre participar do PT foi tranquilo? tranquilo isso, né? Foi tranquilo, porque a ala tinha forte vínculo com o movimento de base. Uhum. Né? Então foi natural, porque o PT representava essa emergência né? das lutas sociais é, brasileiras. E a ala, então, com muita... Simplicidade, muita simplicidade que eu quero dizer. não foi um debate complexo, acirrado dentro da, da Ala vermelha, A Ala aderiu. Ela tinha gente aqui, tinha gente em São Paulo, tinha gente no Nordeste, tinha gente em Brasília, etc. E tal pá, pá, pá, né? e essa turma toda é, passou, passou você, a ser. Você, e você chegou a participar aqui no Rio, não, não participou diretamente da criação do PT, assim, você entrou já. Porque você estava mais na atividade sindical. Isso. Né? Então, na criação dos núcleos, Não, mas eu, de, de alguma assim, maneira, é, talvez não tão intensamente quanto, mas eu participei de todos os eventos é, do PT. É, isso. É, registro que em 1980, a primeira eleição da qual o PT participou foi em 82, né? Que o Lula foi candidato a governador de São Paulo. Foi é até engraçado, eu resisto que o Lula fala. Pô, eu, botava lá, sei lá, 50 mil pessoas nas praças públicas das cidades e tal, e fazia um discurso de oposição, e eu falava, o voto, o voto em mim não é importante, o importante é a luta política, etc. Então, eu falei, em vez de eu pedir voto, eleição ele, ele, tem que pedir voto e tal. O Lula fala, aquele jeitão dele, né? efetivamente. E ele fala que ele tinha uma expectativa de ter uma votação enorme e não teve. Foi o Montoro né, que foi eleito na, naquela naquela eleição. Não teve, porque o PT era nascente, enfim, não tinha organização. Então, talvez o discurso não, não era um discurso muito claro ainda também. É, é, essa coisa que o Lula, ironicamente, fala que ele, a gente não pedia voto naquela época. O importante é a luta política e tal. Pá, pá, pá. Luta contra o patrão, aquela coisa toda e tal. Depois, assim, o segundo processo eleitoral... Então, o PT ele... o candidato nosso em 82 foi o Lisânia. O Lisanias entrou no PT, aquele deputado que... Uhum. Era... Foi o Lisante foi nosso candidato a governador e tal. Tivemos candidato ao Senado aqui e tal. É, não tivemos um bom resultado. Naquela época, a Benedita foi eleita vereadora. Porque era, foi eleição geral, né na, na, na, não, não havia eleição para prefeito de capitais naquela época. Mas houve eleição para vereadora, se eu não, não, não me engano. E a Benedita foi eleita em 92. Ela era mulher negra e favelada, era o slogan dela. Veio do chapéu mangueira, um morro ali na... Né? No, no, no Leme então. e o marido dela era o Bola muito vinculado às lutas da, da, da, da antiga faferj que ainda existe até hoje a federação das favelas do Rio de Janeiro o Bola era uma figura queridíssima, queridíssima infelizmente faleceu então. É, então a Benedito em 1986 então houve é, eleição para governo do estado né? para deputado federal e deputado estadual e eu fui candidato a deputado é, federal é, pelo, pelo PT. Fiz uma campanha, naquela época as campanhas eram extremamente artesanais, não, não havia dinheiro partidário, então a gente fazia vaquinha. Hoje se faz vaquinha pela internet, né? mas se fazia vaquinha com carnezinho nas empresas e coisas desse tipo, e as pessoas contribuíam regularmente. E eu fiquei como o primeiro suplente da bancada. Foram eleitos o Vladimir Palmeira e a Benedita, é, nessa ordem, Vladimir o mais votado, mas assim, com uma diferença pequena. O Vladimir teve do tipo 26 mil votos, a Benedita, ou 27, a Benedita 26 e eu 25 mil votos. Assim, foram coisas muito próximas. E era a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. Daí a importância, né é, é, em 86. Eu queria muito, evidentemente, como todos os brasileiros da, da época, participar desse processo. Então eu, eu acabei ficando como suplente, mas isso não me impediu também de participar ativamente pelo movimento sindical, e, enfim, é, porque a Assembleia Constituinte foi um processo de discussão nacional, e lá em Brasília, então, né, havia grupos é, é, que, que se reuniam intensamente, etc. E eu participei ativamente daquele processo em 1986. Depois houve, é, sim, antes de 86 houve a eleição, eu acabei atropelando, um pouco. houve a eleição para prefeito de capital. E o PT lançou um candidato, que foi um operário nosso aqui, o Wilson Faria. Grande figura também o Wilson, que lamentavelmente não está vivo mais também. E muito vinculado à Igreja Católica, o, o, o, o Wilson, o Wilson Faria. E ele não teve um bom desempenho eleitoral. Por quê? O Brizola, assim, é importante registrar eu vou puxando da memória as coisas. O ambiente político do Rio de Janeiro. Em 82, o Brizola atropela, no bom sentido da palavra, pela, pelo dom da palavra dele e pela história dele, que ele já em, em 1960 teve 100 mil votos como, como candidato a deputado federal no Rio de Janeiro, não no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e tal. E, então, o Brizola ele atropelou a... Sandra Cavalcante, Miro Teixeira, que era o candidato apoiado pelo Partidão e, pela, e, e era a renovação do chaguismo, né? então, os chamados Lua Preta do Partidão, que eram os consultores dele, o Miro Teixeira, é, e o Moreira Franco. Eram os candidatos fortes. Né? O Gato Angorá, que depois virou o Gato Angorá. Exatamente. E, então, é, o Brizola é eleito. né? Brizola, na cabeça, foi até... A, a, o slogan da, da, da campanha dele, etc. E, tal. e a eleição do Brizola representa um, um fato político extraordinário para a esquerda carioca. Né? Ele, então, ele, ele atrai toda a militância dos movimentos sociais aqui do Rio de Janeiro. E o PT, então, se fragiliza. Um PT que, que era nascente, que começava a, a trazer militância, perde um, um, um certo grau. Uma certa um um é, parcela da militância do, do, do, dos movimentos sociais. Então, é importante, na gênese do PT aqui do Rio de Janeiro, perceber é, essa dinâmica. Um, um PDT muito forte é, aqui no Rio de Janeiro, e o, o PT, PT que então. Nesse se... momento, a contemplação maior classe média. Isso, exatamente. Uhum. É. é assim, Sem dúvida. Exatamente porque o Brizola pegou né, a representação do movimento mais popular, né, trabalhista, etc. E tal, né? Então, o PT. Fica mais circunscrita a universidade, a classe média progressista. Na Baixada Fluminense, por exemplo, o Brizola dominava. Sem dúvida. A, a antiga a, a, a Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, né? toda aquela macro-área, Jacarepaguete não, não, não tinha ainda um desenvolvimento muito forte. Aquela é hoje integra também a Zona Oeste. Mas naquela área, o Brizola tinha assim, 80% dos votos. é dos uma coisa assim, impressionante. E isso, esse dado é importante porque você, eu, eu vou contar uma, uma parte da história depois aqui. Então, então o Wilson tem muita dificuldade. Por quê? Porque em 1985, na eleição para prefeito, o candidato brasileiro foi o Saturnino Braga. Uma figura queridíssima. O Saturnino já em 1974 tinha sido eleito senador, foi do PSB. Um cara assim. era é uma figura maravilhosa até hoje, né? O, o Saturnino, hoje, inclusive, filiado ao nosso partido, ao, ao, ao, ao PT. E o Saturnino, então. Banho naquela eleição e o Wilson ficou com menos de 1% dos votos naquela eleição. Menos, em parte por conta da campanha meio mambembe, muito pouco estruturada, em parte por conta do peso do brezolismo aqui no, Rio de Ele já estava no auge dele, tinha sido né, eleito, perdeu a eleição, depois acabou perdendo a eleição em 86. O candidato do Brezola foi o Darcy Ribeiro, não havia reeleição, né, e quem foi eleito foi o Gato Angora, foi o Morela Franco, em 86, né, efetivamente. Aí os queimão da direita, aqui no Rio de Janeiro e tal. A imprensa é queimou é Ah, com certeza, com certeza. O peso do Globo, aqui no Rio de Janeiro, o próprio jornal O Dia, né? que na época tinha uma penetração popular enorme com Chagas Freitas e tal. Chagas Freitas sempre foi aliado da ditadura militar, embora filiado ao MDB, aliado da ditadura militar. O MDB expressava essa contradição profunda né? no Brasil e, particularmente, aqui no Rio de Janeiro. Isso, então, em 86 teve a eleição, eu fiquei com o meu suplente, processo constituinte. Em 1980 porque a eleição de prefeito foi um mandato tampão, teve a eleição em 88, então, no Brasil inteiro, para prefeito. E aí o PT, nem o Vladimir, nem a Benedita, que eram deputados federais, eram as figuras, digamos, mais conhecidas do partido, quiseram ser candidatos a prefeito. E aí o partido me procurou, várias pessoas do partido, se eu não queria ser candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Eu, enfim, eu era super militante, né? Então, resolvi topar, como eu era o primeiro suplente também da bancada federal e tal. E foi uma campanha memorável, aquela de 88 também, porque eu era, eu era conhecido apenas numa fração do movimento sindical, tal, não era uma figura popular, amplamente conhecida na cidade e então. tal. E fiz uma campanha muito artesanal também, mas uma campanha com muita perseverança, com muita militância do PT, e muita disposição física, tudo quanto é debate, tudo quanto é lugar onde eu podia é, falar, é, eu falava em praça pública, na, em escolas, em universidades e, e coisas desse tipo. E quando faltavam é, 15 dias para a eleição, saiu uma pesquisa de opinião aqui no Rio de Janeiro que me colocava em segundo lugar, o meu lugar estava o candidato do PDT que era o Marcelo Alencar que então era do, do PDT e eu estava em segundo lugar e havia outros candidatos aquele Roberto Jefferson que foi candidato naquela eleição Álvaro Vale que era uma figura né muito respeitada e tal, tal, tal, tal foi até naquela eleição que aquela controvérsia que o Álvaro Vale enfim simulou um casamento por conta da enfim, da orientação sexual dele ele simulou simulou um casamento com uma frentista não um posto de gabins, e foi uma coisa arranjada. E naquela época virou um escândalo, etc. E tal, porque, enfim, se sabia da, da, da orientação sexual dele, de embora ele não admitisse publicamente. E ele arranjou aquele casamento para... Enfim, não, não é é, ao contrário. Então, aquilo desgastou muito né? na área de classe média, conservadora, que era o voto dele, classe média conservadora, igreja conservadora, e coisas desse tipo. E tal. Então, isso é, aí, e tinha um candidato do MDB também, se não me engano... Esqueci agora o nome, mas não é importante. E então a, a reta final da campanha foi assim de muito crescimento. Quando a Benuncia, naquela época não havia segundo turno, o voto ainda era no papel, né? Efetivamente. Então os votos da Zona Sul, Tijuca, até o Meia eram processados com mais rapidez. Então começa a apuração e eu larguei na frente. No, no processo eleitoral. E depois o Marcelo Alencar me confessou, falou, porra, quando você... E eu larguei a frente, assim, com a votação expressiva. Eu derrotei o Marcelo Alencar por muito, em toda a Zona Sul, Tijuca, Meia, e... até onde, assim, um, um certo peso de classe média, que é aquilo que a gente estava falando da inserção do PT. Mas quando começam os votos, então, lá da Zona Norte, mais distante, e da Zona Oeste da cidade, aí... E aí o Marcelo acaba vencendo a eleição, e eu fiquei em segundo lugar naquela... E aí, então, me tornei uma figura mais conhecida. É, naquela eleição foi eleito o Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, a Luísa Erundina, é, em São Paulo, e, e muitos outros é, prefeitos é, importantes do... do, do... Oi? Celso Daniel, meu amigo, uma figura histórica que eu sempre admirei é, muito então e aí, bom, eu, eu era é, dirigente nacional do PT também, como dirigente nacional do PT, eu fui secretário nacional de assuntos institucionais. É, isso é importante isso, né? é. Justamente pelo que você está conversando, é. que é, é o período que o PT ganha pela primeira vez prefeitura. Isso grande. Exatamente. Grandes, e essa questão é. do governo, de é. é. governar. É é. E eu, eu sempre é me interessei é. por políticas públicas também, minha cabeça de engenheiro, politizada. Até foi criada época, né? Foi. A Gente... Exatamente. E aí, então, começa a se desenvolver uma discussão sobre como é que o PT deva governar, como é que nós vamos nos diferenciar em relação aos conservadores nas prefeituras. E, então, surgem né, os conceitos é, iniciais que, que delinearam o chamado modo petista é, de governar naquela época. A ideia da transparência, a ideia da participação popular, o orçamento participativo e os conselhos, né? são expressões claras é, desse a chamada inversão de prioridade, né? ao invés de, de governar para os, a classe média alta e para os ricos vamos governar com uma atenção prioritária para os mais pobres, os excluídos enfim, no país da, da, da maior desigualdade social do mundo etc. E tal, ou dentre as maiores desigualdades sociais do mundo e aí fizemos um trabalho intenso eu como secretário nacional de ações institucionais o PT também sim, infraestrutura nenhuma, não havia Fundação pessoal Abramo, não havia recursos partidários. Eu me reuni aqui, a Regina Toscano era minha fiel escudeira nesse, nesse, nesse trabalho, e aí trouxemos muitos colaboradores espontâneos né? é, nesse processo, elegemos, é, identificamos consultores para cada uma dessa, dessas áreas, Orçamento, saúde, educação, desenvolvimento urbano, habitação, sei lá, para lá, para lá, E fizemos reuniões com os prefeitos, com muitos desses secretários de governo, e fomos, então, elaborando concepções. As concepções gerais passar a embasar o conjunto das nossas atividades, e depois, concepções. Né? Qual é a nossa política para a educação no espaço? municipal, nossa política para a saúde, para desenvolvimento urbano e, e, e assim. aí Celso Daniel era talvez assim, o que tinha maior capacidade de formulação pela, pela trajetória dele até, né? de, com formação na área, etc. E tal. Mas participavam é, vários outros prefeitos. Né? A, a Luísa Erundina, em São Paulo. Havia o, o Olívio Dutra. É, no Rio Grande do Sul, só para falar assim, dos mais é, conhecidos, mas havia pequena havia uma prefeitura de Licínia, no, no, em Minas Gerais que era uma pequena prefeitura também governada por um, um, um pequeno agricultor né? então era muito simbólico para a gente também, esse tipo de coisa havia aquela, aquela prefeitura Ipatinga. De, sim, Ipatinga mas eu quero me referir a uma outra pequena também que foi muito simbólica, no Ceará é Icapuí, Icapuí que, é, que o pessoal escrevia lá o, o, a, a evolução orçamentária, o orçamento do ano, na, num, num muro grande que era a, a, a, o muro da prefeitura lá para que todo mundo soubesse, então, isso, é, pudesse acompanhar a prestação de conta. naquela época não tinha internet, não tinha é, essas facilidades todas e tal. Então houve muitas coisas. Foi um movimento belíssimo que resultou no livro, né? O modo petista de governar. Eu, eu fui o organizador, mas é um livro na verdade coletivo, coletivo elaborado a partir da reflexão coletiva, das, das contribuições é, de todos, e que foi um marco, né, porque ele orientou é, é, muitos é, prefeitos e vereadores dali, dali por diante, né, é, efetivamente. Depois, em 1992... Ah, assim, em 90, eu fui candidato a prefeito em 88, em 90 acabo sendo candidato ao governo do Estado, né, é, efetivamente. Em 89, eu Antes disso, em 89, houve a memorável campanha do Lula, né? o, o Lula lá. É, e nessa eleição, no segundo turno, o Brezola abraça a candidatura do Lula. E os dois, por exemplo, na Baixada Fluminense que nós citamos aqui, parecia assim um, uma coisa meio santificada, as pessoas saíam nas ruas, todo mundo queria pegar na mão do Lula e do Brezola na Baixada. Era uma coisa assim, maravilhosa. Bonito, né? a carreata, é, correndo vários bairros da, da Baixada. Na, na época tinha lá os o CIEPs, o Lula visitou um CIEP, Escola em tempo, em tempo Integral, com o Brizola, acompanhando o Darcy Ribeiro, outra grande figura, né? é, grande intelectual e formulador de política educacional, nosso querido Darcy, etc. E tal. E, eu até ouso dizer, eu vou abrir um parênteses aqui, se aquela política de Escola em Tempo Integral do Bresola, tivesse prosperado aqui no Rio de Janeiro, porque ele, ele foi governador e começou a construir o CIEPS até 86. Aí entra o Moreira, que descontinua tudo aquilo. ele entra de novo em 90, mas já com dificuldades fiscais, tributárias, já começa aquele movimento da Assembleia Legislativa, ele é obrigado a compor mais o governo dele com aquela turma pior da Assembleia Legislativa, etc. E tal, a partir de 90, né? Eu ouso dizer que talvez a situação da nossa juventude pobre não fosse tão grave, o narcotráfico talvez não tivesse se implantado tanto né, nas nossas comunidades e mesmo as milícias não teriam o peso que tem hoje aqui se nós tivéssemos mais esse processo educacional. Infelizmente, isso não emplacou. É... Depois, quando a Brizola voltou, ele não conseguiu. Ele continuou construindo o CIEP, mas os CIEPs vieram mais estruturas físicas do que um projeto educacional pedagógico. E tal. Esse foi o. Mas o projeto pedagógico do CIEP era fantástico, fantástico, sem dúvida. Muito inspirado em Anísio Teixeira, e, enfim, esses grandes educadores, Paulo Freire, esses grandes educadores. Você foi adversário né, para a Brizio? Pois é. E foi. Eu. Na época, já eu queria que o partido apoiasse o Brizola, porque seria natural, né? o Brizola apoiando o Lula e tal, né? é, a retribuição seria absolutamente natural, mas o partido, então muito rígido na sua, na sua política, é, definiu candidatura própria e como eu, eu me tornei a figura mais conhecida do PT naquele momento é, aqui no Rio de Janeiro, eu fui instado a ser candidato a, a, a, ao governo do, do Estado. Né? Como disse a é, vocês anteriormente, mas aqui acho que é bom é, registrar, o partido era tão rígido é, que nós é, buscamos fazer aliança com o PSB. O PSB ofereceu Antônio Weiss de vice, né? o PSB de Jamil Haddad, de Roberto Amaral, o Jaime e, e outros militantes da esquerda carioca, com grande tradição da esquerda carioca, e, infelizmente... Não, E o partido, então, rejeita até a aliança com o PSB. Ele era tão, digamos, corporativista, né? Assim, né? do ponto de vista da, da sua estrutura, e tão purista do ponto de vista das suas alianças, e tal que até a aliança com, com o PSB aqui do Rio de Janeiro é, foi difícil. Mas acabou saindo, depois de muita tensão, acabou saindo a aliança, houve a, a eleição e eu fiquei em segundo lugar. Novamente, o Brizola foi eleito, então você vê o peso da esquerda. O primeiro colocado foi o Brizola, com uma votação muito superior à minha, mas fiquei em segundo lugar é, naquela eleição, como candidato ao governo do Estado. O PT elegeu deputados federais, estaduais e, e coisas Depois vem em 92, eleições municipais, novamente. Aí, como eu tinha sido candidato a prefeito em 88, a governo do Estado, eu naturalmente achei que não deveria continuar sendo candidato majoritário pelo partido e aí naturalmente surgiu a candidatura da Benedita a prefeita aqui em 1992 e eu fui candidato a vereador como puxador de legenda eu tive uma votação extraordinária como como como vereador eu tive 125 mil votos naquela foi a maior votação de vereador no, no Brasil naquela naquela eleição etc Elegemos uma bancada enorme né porque eu como puxador de legenda né é, pude eleger uma, uma boa bancada é, a Benedita largou muito bem no processo eleitoral, chegou a liderar as pesquisas do processo eleitoral e depois surgiu uma uma denúncia que não tinha perna em cabeça contra a Benedita mas a imprensa conservadora é, explorou muito o suposto problema dos, dos diplomas dos filhos da Benedita, que gerou um trauma na sociedade, no próprio partido, etc e tal pá, pá, pá. E aí a Benedita perdeu espaço e o César Maia, então, começa a crescer. E aquilo somado àqueles movimentos de arrastões nas praias, não sei se vocês lêem, tudo articulado pela direita carioca, evidente, né? Eles é, claramente sabotaram a... aquilo que é hoje fake news, aquilo era feito é, na época. Botava gente nos pontos de ônibus, duas pessoas conversando alto, ah, aquela mulher despreparada, né? Né? Aí surge o racismo também, né? é, de alguma maneira, de setores da sociedade impregnados por esse tipo de coisa e tal. Então, a Benedita, ainda tendo feito uma campanha memorável, acaba não se elegendo, mas é, sai ainda também com uma liderança popular importante da cidade do Rio de Janeiro, mas com esse desgaste fruto da, da ação da direita, para a qual o partido não tinha ainda envergadura para se contrapor. O partido era muito ingênuo, muito despreparado para esse tipo de coisa. Muita gente dentro do próprio partido, diante das denúncias, se retrai, ao invés de procurar se informar melhor e de reagir é, contra algo que é absolutamente é, é, uma, representa uma manipulação do ponto de vista é, político aqui na, na cidade. E aí, é, vamos por essa, essa, essa, essa trajetória. É, enfim, participei da... Você o seu primeiro mandato parlamentar. Né? É, meu primeiro mandato parlamentar. Fui, fui vereador aqui na cidade, um vereador, enfim, com uma certa expressão. A bancada de esquerda aqui no Rio de Janeiro era uma bancada boa. Discutia-se muito a cidade do Rio de Janeiro, porque o PDT também tinha expressão aqui na cidade. Então, PT, PDT e PSB formavam um, um bloco de esquerda com muita qualidade na Câmara Municipal e, e, e interferia muito nas políticas. O prefeito era o César Maia, mas ele era obrigado a nos respeitar. Ele construiu a maioria, como sempre, né? mas é, não era uma tarefa fácil. E ele também não foi um governo de extrema direita, era um governo, digamos, mais centrista, porque o César Maia foi do PDT, é bom lembrar. Né? Na, na, no exílio dele, teve um período no Chile, ele era meio vinculado ao Partido Comunista Brasileiro, depois é, PDT, e aí ele estava saindo. Pra... Então era um governo ainda, é, digamos assim, com tinturas, alguma tintura eh, progressista. Gente técnica, né? Gente técnica não? a secretária de Educação era a Regina, era muito boa. O secretário de Saúde, o Gasola, que já faleceu, era uma grande figura, enfim. Assistência social. Assistente social e tal, ou seja, um governo. O, o secretário de, de urbanismo era o Luiz Paulo Conde, o de habitação, o, o Sérgio Magalhães, foi naquela época que lançou o projeto Favela Bairro de urbanização mais estruturada das nossas favelas, né? efetivamente, com um projeto urbanístico, com infraestrutura de água, esgoto, iluminação, mas também com é, vias de acesso, enfim, e, e, e coisas importantes dessa, dessa natureza. Né? E aí o nosso protagonismo foi muito importante também naquele processo eleitoral. É... Bom, já na, na década de 90... É... Eu, eu me afasto, né? É, como me torno vereador, me afasto do movimento sindical, assim da, da, da linha de frente do, do, do movimento sindical e me dedico mais à atividade é, partidária. Continuo membro da direção nacional, do partido, continuo, enfim, atuando. Em 94 você concorreu? Sim. É... Aí, quando chega em 94, é, eu é, concorri. O Lula candidato a presidente né? naquela eleição, que havia uma expectativa muito grande antes do plano real, né? Como o Lula tinha ido muito bem em 89 e tal... Favorito, é, é, é, isso, exatamente. E aí, naturalmente, também o meu nome foi colocado aqui no Rio de Janeiro. Mas foi uma eleição muito difícil aquela, porque é, o próprio PDT já estava fragilizado, porque o governo Brizola eleito em 90 foi um governo de composição, então o Brizola se desgastou muito nesse Ah, o Brizola ainda se aproximou do Colo, né? na, na, na, naquele, no início dos anos 90... Houve o movimento pelo impeachment do Collor, a turma toda na rua, e o Brizola, de alguma maneira, tentou salvar, tentou salvar o Collor. E tinha até o, o, o Técio Lins e Silva, que foi candidato a prefeito, em, em, 90, em 92, 92, ele botava um vídeo do Brizola, aquele que você repete, por mim essa CPI não saía, e repetia, por mim essa CPI não saía, que era a CPI do Collor, né? Efetivamente, que acabou resultando no impeachment dele e tal. Então isso gerou... É, os problemas de governo, de composição, e mais essa história do é, desgastaram muito o Brizola e o PDT aqui no Rio de Janeiro. E o PT não era um partido com forte inserção social e popular. Enfim, um partido que estava em crescimento. Né? Em crescimento, uma certa inserção no, no movimento sindical mesmo o movimento operário aqui do Rio de Janeiro, etc. Porque é importante também registrar o seguinte, o Rio de Janeiro, com o processo de fusão, ele entra num processo complexo de desenvolvimento econômico e social. Você, Ao juntar o antigo Estado do Rio de Janeiro, você trouxe a Baixada, você tinha o Estado da Guanabara, que era a capital federal. Né? A capital federal depois virou o Estado da Guanabara. Quando você junta o governo federal, isso foi em 74 o governo federal não oferece as compensações necessárias para um projeto de desenvolvimento integrado do novo Estado, né? que resulta da fusão é, dos dois. E aí o Rio de Janeiro começa a perder a atividade econômica. Começa a haver um, um certo processo de redução da atividade industrial. O Rio de Janeiro tinha uma base industrial, Importante, os estaleiros. Eu vou falar especificamente sobre o movimento de, de estaleiros. Né? É, efetivamente, o Rio de Janeiro perde é, alguns outros setores de atividade econômica. Por exemplo, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e todo o mercado financeiro né, do Rio de Janeiro era muito importante. Vai tudo para São Paulo. foi né? tudo para São Paulo. Hoje nem existe mais a Bolsa de Valores. Tem um prédio lá que foi construído no local da antiga Bolsa, mas que é um prédio de escritórios apenas. Não existe mais a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro enfim, outros setores de serviço, como agências de publicidade, etc. O Rio de Janeiro perdeu muita coisa. Então, houve essa, essa franja pobre do Rio de Janeiro, cresceu na Baixada Fluminense, nas favelas da cidade, etc. Então, né? Sem que eh, nós tivéssemos encontrado um caminho eh, de crescimento eh, adequado para o no estado do Rio de Janeiro. E, e, sempre, é, e sempre com uma, uma certa política populista do, do, do, do, do governo, o próprio Brizola enfim, cuidou muito da educação, mas não, não houve um projeto estruturante também de desenvolvimento econômico do, é, do nosso estado. Então, o Rio de Janeiro, já nos anos 90, é, ele é, revela, essa, esse empobrecimento de parcelas grandes da, da, da população. E aí, o subemprego, o, o comércio ambulante de rua, o Brizola libera o comércio ambulante, a direita começa a criticar a ocupação desordenada das ruas e não sei o que lá, e a classe média gosta desse tipo de coisa, começa a insinuar que em algumas áreas do comércio de rua se vendem drogas também, etc. E, tal, blá, blá, blá. e, e o Brizola não ordena esse, esse tipo de coisa. Aliás, é algo que. Está acontecendo um pouco aqui no Rio de Janeiro, que o Crivella tem esse, esse viés também de não... não organ... Porque o, nós estamos vivendo agora a crise do Rio e a crise nacional. Né? Então, a, a pobreza no Rio de Janeiro eh, cresceu em eh, uma proporção muito maior do que a pobreza nacional. Isso, os, os números aí da, econômicos e os números do IBGE são reveladores dessa, dessa realidade. Então, isso é algo que a gente vem... Eh, desde desde do, os anos 90 né então em, em, em 94 só para retomar eu na verdade, me desviei um pouco em 94 eu me torno candidato ao governo o lula candidato a presidente da república e o marcelo alencar que tinha sido prefeito eleito pelo pelo pdt é candidato pelo psdb ao governo do, do estado o, o pdt desgastado quem foi o candidato do PDT naquela eleição não foi o... Eu não me recordo agora precisamente, mas não é talvez... Não é. O PDT não tem muita expressão. Eu, eu devo ter ficado, se não me engano, em terceiro lugar naquela, naquela eleição, porque depois do plano real, né? Aí o Marcelo Alencar surfou né? é, oportunisticamente... Né? É. É, exatamente, surfou aqui, se elege então governador pelo, pelo PSDB. É, já o PSDB tinha tido candidato em 88, com Arthur da Távola, e em 92 com o Ronaldo César Coelho, aqui. Essa é a história, a história do PSDB aqui do, do, do Rio de Janeiro. E aí ele ganha esse reforço do Marcelo Aiká, que tinha sido prefeito da capital. E a capital aqui no Rio de Janeiro tem um peso muito grande na, na eleição do Estado, o Rio de Janeiro, a cidade, representa 45% dos eleitores e, e da economia do, do, do estado do Rio de Janeiro. Né? Se você soma, então, a, a, a, a região metropolitana, isso representa dois terços é, dos eleitores e da economia do, do, do estado, com esse problema do empobrecimento né? é, da nossa população. Então, se elegeu o Marcelo Alencar. É, e você continua na Câmara. continua na Câmara. Eu fui reeleito em 96. Para a Câmara Municipal. Depois vem a eleição de 98, é, enfim, surge aquela é, aliança Lula-Brizola. É, o Brizola propõe, ou quase exige, como contrapartida, que o PT aqui do Rio de Janeiro apoie a candidatura do Vladimir, apoie a candidatura do Garotinho, e o PT já tinha, de alguma maneira, delineado a candidatura do Vladimir Palmeira. E aquilo gera um trauma enorme, porque a direção nacional do PT decide que o PT do Rio de Janeiro deva apoiar o Garotinho. Nos poucos momentos em que o PT nacional interveio num Estado, né, num, num, num, num processo... E aquilo foi muito traumático né, é, para o PT e tal. No final das contas, o, o, o PT acaba apoiando a candidatura do, do Garotinho. A Benedita se torna candidata a vice do Garotinho. Eu fui então naquela eleição candidato a deputado federal, tive uma bela votação também, me tornei deputado federal pelo, pelo partido e a Benedita é, vice governador E aí o garotinho, eleito governador, me convida para ser secretário de planejamento do, do governo do Estado. E aí a gente começa fazendo um trabalho muito interessante na área de, de planejamento, porque a gente traz todos os nossos colaboradores petistas né? que, é, é, seguindo a escola de Carlos Matos, né? esse grande chileno que né? trabalhou a concepção de planejamento estratégico para a área pública, etc., e tal, com aprendizado, com um certo apoio da Fundação Friedrich Herbert, do Partido Social Democrata, do SPD, Partido Social Democrata é, Alemão. A gente formou né? todo, todo um grupo grande, de planejadores que muito ajudaram a, a organização das nossas prefeituras pelo, pelo Brasil afora. Né? É, também isso foi um viés. A gente trabalhou o modo petista de governo e depois trabalhamos essa coisa né? coletivamente, essa coisa da, de disseminar as concepções e disseminar, disseminar também é, boas práticas de, de, de, de gestão, que a gente começou a coletar boas experiências e, e boas práticas de, de gestão de administrações públicas no Brasil. Chegamos a editar um livro também sobre o modo de governar é, é, com base nas experiências dos nossos estados, também. Eu participei ativamente disso. É, também. E, então, quando eu me torno secretário de Planejamento, eu, é, de alguma maneira, é, me posso me... pude me valer de toda essa experiência do, do, do nosso partido de todo esse essa, é, esse trabalho que os, os nossos colaboradores puderam fazer. Com... Pudesse, puderam é, aportar, é, convenci é, o garotinho de que a gente poderia fazer um bom trabalho de planejamento e mesmo antes de assumir o governo, a gente faz a primeira sessão de planejamento. E tal. Foi uma coisa muito muito interessante, porque a gente combina é, é, o trabalho de planejamento com um olhar de quatro anos, né ou seja, o, o, como é que a gente quer que o governo seja visto ao final do seu período de, de governo mas também você tem que entrar e tem que de alguma maneira produzir alguns resultados de curto prazo então a gente faz também um, um, um micro planejamento com um certo caráter é, operacional é, trabalhando conceitos em que cada secretaria ou cada órgão de governo identifica três ações que possam simultaneamente atender a seguinte expectativa, ter baixo custo porque o governo começa com uma situação fiscal é, difícil, ter grande impacto é, social e ser realizável a curto prazo. Né? Então a gente faz... E essas ações de curto prazo enfim, oferecem um certo... A dos 100 primeiros dias. E, isso, exatamente. Então a gente trabalha esse planejamento de 100 dias. Com e esses esse 100 primeiros dias produzem resultado. O Garotinho começa o processo eleitoral com com, evidentemente, o, o, o prestígio, e o peso de quem é eleito eh, governo, mas também com essas ações que começam a produzir visibilidade para a sociedade. A não ações, só o o Congregado de esquerda que que era, né? A esquerda e mesmo alguns setores um pouco mais conservadores eh, ali eh, no governo, que já na Assembleia eh, Legislativa aqui do Rio de Janeiro, começava a se formar, já desde o início dos anos 90, Aquele núcleo que veio a gerar esses problemas que nós acompanhamos aqui, na Assembleia e no governo do Estado, no governo Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral já era presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e fazia certas exigências para apoiar o garotinho. O Sérgio Cabral era mais vinculado ao PSDB, que não era a base do governo, mas, pragmaticamente, se construíam relações. Ele, Pissiani, a turma... A turma. Paulo Melo, que era do PSDB também, enfim, que eram deputados estaduais e que vieram a promover uma, uma espécie de uma, de uma oligarquia, né? Que se propaga ao longo de um longo, de um longo período, né? Desde os anos 90, na, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, impondo aos governos do Estado determinados encargos e determinados compromissos políticos complexos. Então, o garotinho governa com essa... Eu citei que o Brizola tinha dificuldade, porque a dificuldade já deriva desse fato também. O governo do Brizola, de 90 até 94, já teve o um impacto desse, desse núcleo que se formava, núcleo fisiológico que se formava na Assembleia Legislativa do Estado do Rio que vendia caros apoios, enfim, que acabaram se reproduzindo no Brasil inteiro, os chamados governos de coalizão, que geraram os governos de coalizão, enfim que geraram tantos problemas para nós mesmo, PT, quando governamos o Brasil com Lula e depois com a nossa querida Dilma, é, efetivamente. Então, a gente se valeu, fizemos um trabalho também, de não só de planejamento estratégico do governo, mas de planejamento regional, trabalhando com, com, a, com atores das várias regiões do Estado do Rio de Janeiro, a elaboração de planos de desenvolvimento regional que possam conter estratégias, desenvolvimento econômico, social e ambiental eh, locais, né, locais, que eu quero dizer, regionais, eh, no estado do Rio de Janeiro, também trabalhando com muita dificuldade, porque o governo não tinha muitos recursos, etc., mas assim, envolvendo muito os, os próprios servidores estaduais da Secretaria de Planejamento, que vinham da antiga Fundrem, Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana, que foi um, uma referência de eh, organização pública muito importante para o antigo estado da da Guanabara, depois, no período pós-fusão, aqui do, da Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro, etc. E tal. Mas os conflitos se acentuaram pelo, pelo, pelo estilo garotinho de, de governar. O garotinho não governa é, construindo consenso, ele governa na base de conflitos. A gente conhece muita gente que trabalha, ele trabalhava com, com conflito. E, tal. e aí come, ele começa a fazer ataques públicos à personalidade do, do do PT, começa dentro do governo a criar a dificuldade de alocar recursos para companheiros nossos que estavam em funções de governo. Tinha gente nossa na SEDAI, tinha gente nossa na Companhia de Águas e Esgotos, aqui do Rio de Janeiro. Tinha gente que estava na, na Companhia de, de Águas, na fundação que cuida da questão hídrica no, no, no estado do Rio de Janeiro, que agora é parte do Instituto Estadual do Meio Ambiente, mas era alguma coisa segregada. Tínhamos a própria Benedita, que era vice do Garotinho, tinha função na área social do governo. Mas aí os conflitos vão se acentuando e tem menos de um ano e meio de, de governo, o PT decide sair do governo. Não sem antes o, o Zé Disseu, que era o, né, a grande personalidade do partido depois do Lula e tal, vira o Rio de Janeiro, conversar com o Garotinho. Então, eu acho que eu, eu, também o, o prestígio popular dele subiu a cabeça e eu acho que ele ele não queria compartilhar, digamos. Porque é, é, ele tinha aspirações altas. Exatamente, você vai chegar. É, é, ia chegar exatamente aí. Ele começa a olhar para o seu futuro como possível candidato a presidente da, da, da República, e vendo o PT um concorrente direto. né? Porque ele seria um candidato pela esquerda, né? em tese, né? porque ele vem do PDT, etc. E, tal, depois... e ele também já, já muda, ele e aí, é, aí depois, ele, é, depois ele, ele segue a trajetória da, da maioria dos políticos brasileiros em que o partido é acessório... É, o Garotinho, na sua gênese mesmo, lá no município de Campos, foi do PT. O primeiro partido do Garotinho foi o PT lá no município de Campos, quando ele era um garoto ainda. Um garotinho, quando ele era um garoto, se elegeu vereador lá em Campos, etc. E tal. É, então ele segue a trajetória de muitos políticos em que o, o partido é acessório, em que ele, ele embarca no partido que mas lhe convém para uma determinada disputa eleitoral, para uma determinada composição de governo. aí o garotinho, então, não faz nada diferente. Tanto é verdade que no final... Bom, nós saímos com menos de um ano e meio de governo. A Benedita continua, porque ela é vice-governadora. você retoma o mandato. Eu retomo o meu mandato. Na verdade, eu, eu assumo Assume. o mandato, porque eu fui só para a posse e não, não assumi. Então, no ano 2000, eu me torno deputado federal, é, efetivamente. É, o PT continua é, no governo aqui do, do estado do Rio de Janeiro. Eu sempre tive uma relação muito é, especial com a, a Benedita, é, efetivamente. E aí, no final do governo, o garotinho se licencia para ser candidato em 2002 a presidente da República. Né? E aí a Benedita assume de abril né, até, o final, até o final do ano o Governo do Estado. A Benedita é candidata à reeleição e você, ela vai melhor poder falar um pouco sobre esse, esse período. Foi um período, eu, eu registro apenas, foi um período em que o PT foi governo, né? porque ela compõe, ela assume e, e, e muda a direção de vários órgãos de governo. Só que foi um período muito curto, com as dificuldades que são naturais, com o fato de que o Garotinho via no PT e portando a Benedita uma adversária, e não a continuidade do governo. Então, deixa uma série de bombas de efeito retardado, aí, né? com muita dificuldade fiscal nesse período, etc., porque ele gasta tudo que ele tem e o que não tem. No período dele. Então, o período de governo da Benedita foi um período é, difícil por conta do, da exiguidade de tempo, por conta da, da carência de recursos para, para, para investimentos. Né? E, porque não dizer também do fato que o PT também está aprendendo a, a, a governar. E eu lá como, estive lá como deputado federal, assumo, enfim, é, participo de muitas atividades, continuo é, na direção nacional do, do, do partido, na minha trajetória toda, né, nesse período todo, eu, eu continuo na, na, ou no diretório ou na executiva nacional é, do nosso partido e sempre procurando ajudar a estruturar é, o PT aqui é, no nosso Rio de Janeiro. E aí tive mandato de deputado federal, tive quatro mandatos de deputados federais, é, interrompidos em, 19, interrompido em, 1900 e, em 2008, na verdade, no começo de 2009, com a eleição do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se ele... Bom, Governo Lula, aliança com o MDB e o MDB governando aqui o estado do Rio de Janeiro com, com o Sérgio Cabral. Aí o Eduardo Paes, que tinha sido candidato pelo PSDB, migra para o MDB e é, se elege prefeito da cidade do, do, do Rio de Janeiro. Antes disso, em 2004, eu cheguei a ser candidato a prefeito da, da cidade também e tive uma, um desempenho eleitoral... É, não muito bom é, também, não, mas, enfim, nosso partido elegeu vereadores e, e coisas dessa, dessa natureza. Em, em 2008, o Eduardo Paes vai para o segundo turno. O nosso candidato no primeiro turno, se eu não me engano, foi o Vladimir Palmeira, naquela, naquela eleição. O PT não vai para o segundo turno e nós apoiamos o Eduardo Paes no segundo turno da eleição. Era o Eduardo Paes... Contra o Gabeira, Fernando Gabeira. Toda a, a direita carioca apoiando o Gabeira, que então né, já tinha. De... Bom, o Gabeira essa figura histórica que todo mundo sabe, né? É, enfim, o, o Gabeira. Que tinha sido ele? Pelo PT. Pelo PT Pelo em 86, exatamente. Quando o Morena Franco se elete, foi, uma, aliás, uma campanha belíssima, em que o PT, de alguma maneira, desabrochou, em 1986 porque enfim, ele trabalhou muito o tema do meio ambiente, impregnou muito a, a classe média, mas quem venceu aquela eleição foi o Moreira Franco. Né? E o Darcy, era candidato pelo, o Darcy Ribeiro era candidato pelo PDT. E o Gabeira pelo, pelo PT, é, como candidato, digamos, que abraça o PT, mas como um embrião do, do futuro Partido Verde, né? que começava a ser, a ser é, desenvolvido. E foi uma campanha bonita, é, aquela campanha, é, e aí e que o Vladimir é eleito, a Benedita e eu fiquei como, como suplente, né? Em 86. Aí o, o Vladimir agora aqui é candidato à prefeitura em, em, em 2008. A, a, ele é candidato ao prefeito. O, o Gabeira é candidato pelo PSDB. Acho que o Gabeira está afiliado ao PSDB, se não me falha a memória. É, é bom checar essa informação. Se não estava filiado, ele estava aliado. Eu não lembro em que partido que ele estava aliado. Acho que ele não estava mais no PV, se não me falha a memória. Se não me engano, ele era filiado ao PSDB. Isso, a, a, a checar, a verificar é, essa informação. E a direita toda, a turma do Globo, o Globo apoiando militantemente a campanha do Gabeira contra o Eduardo Paes. Né? No segundo turno, o Eduardo Paes venceu por... 50 mil votos uma diferença mínima de votos no segundo turno da, da eleição e aí nós apoiamos o Eduardo para no segundo turno, já que o Vladimir não foi ao segundo turno, também teve uma votação relativamente fraca aqui na capital então veja que o PT um pouco se fragiliza aqui na capital já também já, e já desde do, os anos do início desse novo século é, dos anos 2000 e... Então, apesar não... do Lula ter ganhado Apesar do Lula ter ganho. Registro que em 2004, né, as coisas vão aflorando, se desculpe essa, essa coisa. É, em 2004, houve também um erro político nosso. Né? Por quê? Porque que Nós tínhamos uma expectativa de ter um bom desempenho aqui na capital, porque o Lula era o presidente da República. Né? Tinha tido lá a história do mensalão e tal, papapá. Mas que o Lula estava, enfim, de alguma maneira já. Começava a se dissipar aquela história do mensalão, que depois se intensificou um pouco também. Mas o erro foi que eu fui candidato e a Jandira Fegali, pelo PCdoB, também foi candidata a Nós tínhamos que ter saído unidos, a esquerda carioca. Isso, então, gerou uma certa. Dificuldade nossa em 2004. Daí o fraco desempenho eleitoral que eu tive, que, que acaba também viabilizando a candidatura da, da Jandira, de uma certa medida, a divisão da esquerda aqui no Rio de Janeiro. E nessa composição do Paes, você é assumiu de Exatamente. Aí a gente apoia o Paes, ele ganha e, e me convida para ser secretário de Habitação. E aí eu acabo me licenciando do mandato de deputado e fui secretário de Habitação por quatro anos. Anos aqui na cidade, de 2009 até o final de 2012. Né? E, e acho que fizemos um belo trabalho aqui na cidade com investimento nas favelas, porque tínhamos o governo federal como aliado também, então pude, através da, da secretaria, do, do Ministério da, da, das Cidades, trazer recursos para a urbanização de muitas favelas no Rio de Janeiro. Desenvolvemos um programa digamos, inovador, pegamos o que era o antigo Favela Bairro e demos uma remodelada em parceria eh, com o Instituto de Arquitetos do Brasil e outros movimentos eh, sociais aqui né, na cidade para desenvolver uma concepção do, do, do, do programa de urbanização que tivesse uma forte componente social, ambiental, cultural, além da, da infraestrutura e da concepção eh, arquitetônica, digamos assim. Né? Investimos muito, não só em infraestrutura, mas em... em eh, Pré-escolas, projetos de pré-escolas e, e, e centros de, de inclusão digital e, e coisas dessa natureza. E muitas é, Chegamos até a fazer um cinema, porque naquele momento surge também o processo de, que foi denominado de pacificação das favelas, chamadas UPPs. Né? E com isso o ambiente é, em muitas comunidades fica muito melhor. Isso nos permitiu também trabalhar intensamente. É, projetos com mais qualidade de vida em muitas formas. Então, no Complexo do Alemão, por exemplo, uma, uma das maiores comunidades, é a comunidade de Nova Brasília, de abrir um espaço grande lá pra, e abrimos uma praça para convívio social na qual tinha um cinema que fez grande sucesso. Tinha gente que vinha de fora para ir assistir cinema dentro da favela, numa sala de cinema com toda a qualidade e com todos os equipamentos da, da um centro de inclusão digital de última geração também, com computadores da Apple e coisas do tipo, para, não só para, para é, como um, um, uma área de acesso à internet, um cyber café, vamos dizer assim, mas também é, uma área de formação em economia digital, né? é, design gráfico, desenvolvedores de, de programas de computadores. É, meninos especialistas em redes de computadores, que é uma atividade extremamente importante. Então pudemos em parceria com, com empresas e, e outros centros de formação. Então a gente desenvolveu coisas desse e fizemos, tivemos uma grande componente também do Minha Casa Minha Vida aqui no Rio de Janeiro. Não por acaso a cidade do Rio de Janeiro foi a cidade que neste período no Brasil construiu mais unidades do Minha Casa Minha Vida. A gente fez um processo de cadastramento da população necessária Pessoas que habitavam em áreas de risco de nossas favelas, nossas favela tem esse problema grave, né? o problema do risco. Nossas encostas são encostas frágeis do ponto de vista geológico né? e as pessoas vão ocupando desordenadamente e, tal, e isso gera problemas de drenagem, problemas de consistência e em situações de chuva muito forte ocorreram os problemas graves que todos têm conhecimento aqui. E nós, então, não só fazemos a contenção de encostas, mas também procuramos reassentar em áreas próximas pessoas, famílias que estavam habitando em locais impróprios para isso, considerando o diagnóstico da empresa de geologia do município, a GeoRio, a Geologia do Rio de Janeiro. Então, nós construímos naquela época 30 mil unidades para baixíssima renda, que é, que é a chamada faixa 1 do programa, em que você ou é, coloca famílias reassentadas ou você sorteia aquelas famílias que estão nessa faixa inscritas pelo cadastro social, ou seja, sempre de uma, uma visão republicana e absolutamente aberta desse, desse, desse processo. E construímos outras 30 mil unidades já na, na, nas faixas de renda um pouco, um pouco melhores, etc. E tal, papá que enfim, foram disseminados na cidade. Construímos um, um conjunto habitacional, por exemplo, no bairro de Benfica, é, na verdade é triagem é, ali, chamado Bairro Carioca, em que fizemos vários prédios, e, e no próprio conjunto habitacional a gente botou creche, clínica da família, né, primeira assistência, centro de inclusão é, digital e... É, é, colocamos também uma escola de primeiro grau e um centro de comércio interno lá para lojas de, digamos, de conveniência para a população, etc. Infelizmente, tudo isso, nesse momento, se encontra dominado ou pela, pelo narcotráfico, é o caso desse do, do bairro Carioca, ou pelas milícias em, em outras áreas da, da cidade do Rio de Janeiro. Esse é, é o flagelo da cidade do, do do, do Grande Rio, justamente a dominância do conservadorismo evangélico, quer dizer, segmento do chamado neopentecostais neo e uma certa manipulação de certos pastores em função da, da política, né? usando a fé para fins políticos é, próprios, de uma visão é, conservadora e, e, e degradante mesmo da da vida de muitas famílias, etc. Então, e do outro lado, o crescimento enorme das milícias apoiado, evidentemente, pela pela pela, pela própria polícia e tal, por segmentos da própria polícia do Rio de Janeiro e o narcotráfico com uma imbricação muito grande, né? Já que hoje a denúncia de que milicianos e narcotraficantes também fazem acordos e coisas desse tipo, então, então fazer política, então não é por acaso é, que o PT se fragilizou um pouco também. É essa crise econômica e social que vem. O governo é, Sérgio Cabral embora tenha recebido muito dinheiro do governo do Estado, não foi capaz de promover um desenvolvimento vigoroso que permitisse a empre... criação de empregos qualificados. É verdade que a gente teve a crise da indústria de construção naval nos anos 80, com o governo Lula, Petrobras, estale... recuperação dos estaleiros... É, o chamado conteúdo, a obrigatoriedade de conteúdo nacional para navios petroleiros, para plataformas de petróleo e tal. Então, isso volta a fomentar o desenvolvimento dos nossos estaleiros aqui no Rio de Janeiro, em Angra, Niterói, enfim, e na própria cidade do, é, do Rio de Janeiro. Isso para não falar de outros estados que também construíram seus estaleiros, né? efetivamente. Mas, é, depois disso, então, Começa também, volta até o um declínio, a indústria de construção naval está numa situação difícil. Mas você teve uma boa. A relação. A relação foi boa. É um governo, evidentemente, diferente do nosso, porque não é um governo de forte participação é, popular, com a cabeça um pouco né? mais centralizada. Ele é, posso dizer, um bom gestor, bom gestor. Eu tinha muito dinheiro do governo federal. Não tinha do governo federal, era aliado do governo federal e tal, papapá. porque o Lula fortaleceu muito. A, a... E digamos que essa aliança PT-PMDB aqui no Rio de Janeiro, numa certa medida fez mal a gente, porque o PT passa a ser caudatário caudatário das políticas do, do PT, caudatário das políticas do, do, do PMDB. Não que a gente se miscuísse... Né, naquela coisa lá da Assembleia Legislativa ou de outras práticas. Felizmente, nós não temos nenhuma denúncia dessas que, que, que envolveram essa, essa turma. Mas, politicamente, aquilo foi um desastre para a gente, porque o PMDB, de alguma maneira, abafou. É, ele um ele um polo importante na oposição de esquerda, o PSOL. No e, de exatamente. De e, nisso, o PSOL cresce. Justamente, no vácuo, é, dessa fragilização do PT e dessa certa, vou usar uma palavra forte, subordinação do PT à lógica política do, do, do PMDB, por conta... Veja bem, nada acontece aqui porque nós amamos o PMDB, mas em nome da política nacional do partido. né nome da Então, o PT do Rio de Janeiro sempre foi um pouco assim, desde a época lá do da, da intervenção, etc. E tal, sempre foi o, o, o talvez o, a... a a organização estadual do PT é mais influenciada pela política nacional do partido, né? Ou seja, mais direcionada, influenciada nesse sentido, direcionada pela política. Isso gerou sequelas que são evidentes. Hoje o PSOL tem uma expressão muito grande aqui no Rio de Janeiro, maior do que a nossa, com a crise nacional... Todos nós perdemos. Eu eh, fui candidato à reeleição em 2014, não me reelegi, porque na minha testa está é escrito PT. Fui, fui vítima, né, como muitos outros, de todo esse movimento anti-PT que, que surge desde 2013, 2014, enfim, os ataques ao governo Dilma e, e essa coisa do crescimento do, do, do PSOL aqui na, na, na capital. E. Na área popular, que é onde a gente tinha uma inserção razoável, o crescimento das milícias e do narcotráfico e a influência das milícias na eleição. Hoje nós temos vereadores, é, é, deputados, que de alguma maneira são ou diretamente milicianos ou influenciados né, pela pela milícia e, eventualmente, pelo narcotráfico. Pelo então, isso dificulta a inserção, a organização popular, que são as características do, do, do PT, historicamente, né? aqui na cidade do Rio. Jorge, é, eu, sei, eu sei que você já fez, né, de certa forma, mas eu acho que seria interessante pensar um pouco no balanço né, histórico assim, desses 40 anos do PT, mas pensando no caso do Rio de Janeiro. Assim, é. O que você destacaria? Em assim, grandes linhas, quais foram as dificuldades, quais foram... É. Dos acertos, os erros do PT do Rio de Janeiro, numa é. perspectiva histórica. Assim. principais aspectos tá bom. que você achar Vamos ver, traços principais. Primeiro, o partido nasce, como em outros estados, a partir das, das organizações de base, comunidades eclesiais de base, enfim, de alguma maneira, inserção da esquerda tradicional na, na, na, na, na política, vem a anistia 79, aquela coisa toda e tal. E o movimento sindical também, uma certa inserção no movimento sindical e operado. Com a eleição do Brizola, então, o primeiro tranco que o PT recebe, né, né, eleição do Brizola. Isso né, nos fragiliza é, na área popular. Né? e Com o estilo, o modo é, Brizola de, de governar, porque ele é um líder é, popular, com altíssimo carisma, né? então ele é capaz de Eu lembro Assim, abrindo um parênteses, mas é, muito rápido. Quando o Brizola se elege em 82, ele faz uma reunião é, no Olaria, Clube Olaria, lá na zona norte do Rio de Janeiro, na, chamada Zona da Leopoldina, e vai todo mundo, sindicatos e tal, e eles pedem que os sindicatos coloquem suas reivindicações. Então, todo mundo leva um monte de papéis. Então, aquilo, fica aquela pilha assim, na, na mesa, do, aí o Brizola fala. Ele bota a mão assim em cima, de pé, cima daquela pilha de papel. este será meu programa de governo. <risos> O até hoje, ele vai, ai, a turma vai ao delírio, né? A turma vai ao delírio. É, talvez né? o presidente seja o único então, líder que é. se é. aproxima do Lula. É, líder que é, é, esse, é né? verdade. E aí, o governo dele, com aquelas, com as contradições próprias do, do trabalhismo, etc. E tal, papapá, né? Então, o então, primeiro tranco é, foi esse. E aí, o PT começa, enfim, o, o, o PDT perde a eleição em 86 e tal, então isso dá um certo fôlego. Vem a, a, a minha candidatura a prefeito, acho que é um marco, sem nenhuma falsa modesta, mas é um marco na, na eleição, porque aí o PT surge com né, uma personalidade própria, com uma cara própria é, para a população e consegue eleger uma bancada, é uma primeira bancada. Depois vem em 92 né, e a gente continua essa trajetória com esse problema na eleição de 90, que eu acho que nós tínhamos que ter apoiado o Brizola, sem necessariamente participar do governo depois. Mas era uma questão política relevante para a esquerda carioca, porque o Brizola tinha apoiado o Lula no segundo turno da eleição de 89. O PT não apoia, mas ainda assim a gente fica em segundo lugar na eleição. O PT continua ainda com uma cara para a população, mas, digamos, muito vinculada à classe média com uma inserção popular, operária, não tão intensa porque o, o, o Brizola continua de alguma maneira é, pairando e tá. então o PT tem essa dificuldade histórica de ser coisa que não aconteceu em outros estados é, é, verdadeiramente terceiro aspecto que eu considero relevante é a relação do PT com a direção nacional do partido aquela coisa de da intervenção em 98 que foi muito traumático isso fragiliza é, é, é, Divide o partido em dois blocos, aqui no Rio de Janeiro, etc. Então, uma parte desiste de fazer a campanha. E tal. Então, isso gerou muitas, muitas sequelas. Depois, vendo o governo Garotinho, com essas é, contradições. E aí, essa história da nossa relação com, com o PMDB. Governo nacional e a história da nossa relação. É, o fato de nós não termos é, construído uma... Uma frente de esquerda mais sólida aqui no Rio de Janeiro, a divisão da esquerda. Né? Eu citei a eleição de 2004, em que a Jandira vai para um lado e eu vou para o outro, como candidato, na verdade, os nossos partidos né? nessa história. O PSB também perde um pouco algumas lideranças expressivas aqui no Rio de Janeiro. E o PDT, com o Brizola declinante, depois do falecimento do Brizola, o PDT também deixa de ser um partido com fortíssima presença aqui no Rio de Janeiro, embora ainda, ainda tenha expressão, alguma expressão, na esquerda carioca. Então, é essa coisa da esquerda e a, a coisa da aliança nacional, PT-PMDB, em que o PT acaba sendo o da tarde. Né? E com base nessa história toda, essa, essa história da, da, da fusão mal feita lá atrás, de, de, de, do, do, do, do Estado ter perdido capacidade de desenvolvimento econômico, Social, né? é, é, gerando é, crises sociais é, sucessivas. Porque, por que, que eu falo isso? Porque se eu tenho uma forte base industrial, eu tenho um fortes sindicatos também. E tendo fortes sindicatos, eu tenho um partido forte também. Então, é, é, veja bem: então, essa coisa da gente ter é, as favelas crescendo, a, enfim, a, a base popular na, na, na forma de empregos. É, alguns empregos de classe média. Na universidade, nas, né, muitos órgãos do governo federal que ainda estão no Rio de Janeiro. Tá, tá, então isso, mas isso pega a classe média. Né? A área popular mesmo, né, historicamente... Agora não, porque nós estamos vivendo o um período da, da desindustrialização do mundo, né, ou pelo menos do, do mundo ocidental, digamos assim, não da, da China. Mas é, o Rio de Janeiro começa a, a perder. Tínhamos, na Zona Norte nós tínhamos indústrias, né, o Complexo do Alemão, que é hoje um lugar conhecido, ali era uma área... De indústrias, é muito grande. Vão perdendo a indústria, a população vai empobrecendo. favela do Jacarezinho era a favela de, onde viviam operários da região de Benfica, São Cristóvão e coisas. Coisa, esses bairros todos perderam. Começo da Dutra, ali nós tínhamos várias indústrias metalúrgicas, e tudo foi se fragilizando, os estaleiros e tal. Então você vai perdendo a classe operária ou a, a, a classe trabalhadora organizada e. Com a predominância é, do, do PDT, do, do populismo brisolista, etc. Então, o PT vai perdendo é, substância. E essa coisa, essa, essa degradação, permite também, de alguma maneira, alimenta com mais facilidade o crescimento das milícias, do narcotráfico. E, do... e não por acaso o Rio de Janeiro também foi vanguarda no crescimento do, do, do, do, é, é, dos evangélicos conservadores, né, o pentecostal. Então. Cidades como São Gonçalo que tem mais de um milhão de habitantes, mais da metade da população é evangélica pentecostal. Então, isso representa um fato político relevante porque eles desenvolvem políticas conservadoras contra as nossas concepções. Não só concepções de costumes e coisas, mas às vezes hoje a gente está vendo o alinhamento deles com as próprias políticas neoliberais, nacionalmente, etc. Ou seja, um pragmatismo, o um importante é o poder, o resto. É não tem importância. Então, eu, essa coisa do PMDB e, e por baixo a crise econômica e social e o crescimento dessas, do, do crime organizado, digamos assim, e, a, e, e, da, e do conservadorismo evangélico né, na, aqui no Rio de Janeiro. Então, é um ponto de, de inflexão. A nossa expectativa é que o PT possa dar uma melhorada, até por acaso, nesse momento que eu estou dando esse depoimento, o PT vai fazer o Congresso Estadual amanhã aqui no Rio de Janeiro a... o próprio partido está muito fragilizado e muito pouco atuante, então nós esperamos que tanto a direção estadual quanto as direções municipais, inclusive a da capital possam de alguma maneira recuperar um certo elan, uma certa capacidade de ação, né? a gente não vê o PT aqui no Rio de Janeiro criticando frontalmente a política genocida a política de segurança genocida do governo do estado, do governador Witzel né? a gente não vê o o PT criticando o desgoverno do, do, do prefeito Crivella. Temos uma prefeitura no governo do Estado, que é a prefeitura de, de Maricá, que é uma espécie de emirado árabe por conta uhum. dos royalties do, do, do, do, do, do petróleo. E temos direções estaduais assim muito pouco atuantes. Então, a gente espera que esse congresso possa oxigenar é, o partido, permitiu uma maior atuação e nós estamos trabalhando intensamente para na eleição do ano que vem aqui na capital a gente ter uma frente de esquerda em torno de uma candidatura, possivelmente candidatura do Freixo, que talvez seja a candidatura mais expressiva para a cidade do Rio de Janeiro, vamos trabalhar intensamente nessa direção para que a gente possa né? eu acho que a gente tem condições de competitividade nas eleições do ano que vem Só para dizer, você também é parte sindical, embora com um perfil sindical bem específico, e, mais a geração de sindicalistas, né, no final dos anos 70, começando os 80. E, Eu falei então, da CONCLAT, da, da formação da CUT. Eu também toda a trajetória do Lula, né, essa que inicia nesse, nesse, nesse caráter, né, de inovador do sindicalismo, está se tornando uma liderança política, é. se tornando um presidente, né, que marcou a história do país e, e, e depois nós vivemos aí, né, o ano 2016, a presença do Lula, né, e queria que você falasse um pouco também né, como é que é para você, né, como parte dessa geração, né, essa situação, ter né, é acompanhado o alvo do Lula, a consagração do Lula né, como presidente, como liderança e tal, e esse momento agora de enfrentar essa situação né, política atual que nós temos no país. Né. É, olha, é, olhando, olhando para trás, eu é, me sinto um pouco assim, orgulhoso, digamos assim, né? de ter participado desse momento histórico extremamente importante né? de resistência à ditadura militar, de luta pela é, construção democrática ou reconstrução democrática do, do, do país e estando ao lado da maior liderança popular da história é, do nosso país, né? é, que é o nosso presidente Lula. E Por quê? Porque ele, ele, ele é uma liderança popular, sabe, sabe ouvir e tem um espírito fortemente democrático também nas relações com o partido etc e tal né e o PT apesar de todas as dificuldades o PT segue sendo um partido com um grau de democracia interna muito grande isso isso permite que o partido possa de alguma maneira tendo sofrido os ataques que sofreu nos últimos anos digamos ressurgir das cinzas né e já está ressurgindo das cinzas e acho que o Lula mesmo é, como um preso político que é, mesmo tendo sido é, brutalmente afastado né, através de um golpe é, da, do, do processo é, eleitoral é, de, de, de 2018, segue sendo a mais importante liderança política do Brasil. É a mais importante. Eles sabem disso. Né? Tanto é verdade que a discussão que está em curso hoje no, no Supremo Tribunal Federal, né, os temas que envolvem a prisão em segunda instância, que envolvem... Volta e meia... Enfim, a imprensa conservadora coloca: se, se o STF decidir isso, Lula será libertado e tal. Não, eles não estão, não importa. O STF vai, vai decidir sobre a, a Constituição, sobre a aplicação da Constituição, que é o papel dele. Então, a Constituição não. Mas eles fazem questão de vincular todos esses processos ao Lula, porque sabem que o Lula é a liderança mais importante, reconhecida internacionalmente né, como como como tal e reconhecido também como um preso político né, no Brasil, por, até por políticos né, quadros políticos até mais conservadores aí pelo mundo afora, não só pela esquerda mundial, mas pelo... então eu me sinto muito feliz de, de ter participado e de continuar a participar desse processo todo. Eu, eu atualmente não tenho mandato. Não pretendo ter, não fui candidato na eleição passada, em 2018, mas continuo atuando fortemente no nosso partido. Me sinto feliz de ter ajudado a construir o movimento sindical aqui no Rio de Janeiro e nacionalmente né, também. Né, movimento sindical que atravessa momento de dificuldade por conta da, da, da, da queda da atividade econômica e da precarização do processo de trabalho, que é fruto, pelo menos, de duas componentes. A, a, o crescimento avassalador das novas tecnologias, né, que envolvem aí a inteligência artificial, robotização e coisas dessa, dessa natureza, que é, ou seja, é um, é um salto de qualidade diferente. Eu, quando eu era sindicalista, é, uma da, das coisas que a gente fez aqui, no, no sindicato de gênero, neste sindicato, lá no 17º andar, foi convidar a primeira central sindical é, do mundo que reconheceu a formação da CUT foi a CFDT, Confederação Francesa Democrática dos Trabalhadores, e, e a CFDT então virou parceira nossa. E eu tinha uma relação muito intensa. A gente foi, foi a Europa, etc. E tal. Eles vieram aqui, etc. E tal. Então nós trouxemos especialistas da CFDT para neste sindicato aqui, reunindo eh, trabalhadores do movimento sindical na época o presidente do sindicato de São Bernardo era o Vicentinho e, e, e tantos outros, para discutir o impacto das novas tecnologias, isso é na década de 80, o impacto das novas tecnologias no mundo do, do trabalho. E a gente dizia, olha, nós temos que requalificar, temos que nos requalificar, requalificar os trabalhadores, temos que, de alguma maneira, trabalhar a discussão de jornada de trabalho e, e, e outras questões, pra, para que o processo de automação, não gere o desemprego e empobrecimento ainda maior da classe trabalhadora brasileira. Enfim, hoje esse processo se dá numa escala muito maior, né? Porque os níveis de automação que nós estamos construindo hoje, inclusive com, com, com as tecnologias já vigentes e com a inteligência artificial, é gigantesco. Então nós estamos construindo um novo mundo e isso, isso fragiliza o ambiente sindical. Né? A precarização do processo, a própria, própria mudança na legislação trabalhista, etc. Então, a precarização dessa coisa gera fragilização do, dos sindicatos. A, a transferência do setor produtivo do Ocidente para a China e o, e o, e o, e o, e o Leste é, Asiático também é outro processo que, que, que gera... É, a fragilização e a, e a própria a própria questão democrática que está em curso né, no nosso país então nós precisamos estar muito atentos é, a essa coisa é, novas formas de luta novas formas de organização é, da, da sociedade para que o PT continue sendo um importante partido da esquerda brasileira para que ele volte a, a governar o nosso Brasil, então eu tenho muito orgulho de ter Acompanhado todo esse desenvolvimento eh, da atividade sindical, de ter estado na gênese do, do novo eh, sindicalismo, ter ajudado a impulsionar, dado a minha contribuição eh, para isso. Ao longo de, de minha história, como parlamentar também, sempre eh, procurei eh, construir a maior afinidade possível com, com os movimentos sindicais, porque isso, isso influencia no nosso DNA político. É, é curioso como, como isso, né? Mesmo dentro do PT, você às vezes nota a diferença de comportamento em determinadas circunstâncias entre aqueles que, que vêm dos movimentos sociais, do movimento sindical especificamente, etc., e aqueles que vêm de uma atividade, sem nenhum demérito também, mas que vêm de uma atividade mais intelectual, pessoa que vem de uma liderança universitária. São, às vezes são, são é, é, cabeças diferentes que compreendem a relação com o nosso povo. É de maneira definida. Esse povo brasileiro, que tem a maior desigualdade do mundo, com as sequelas que vêm do escravagismo, essa coisa toda, né? e que no governo Lula avançamos muito, mas temos muito o que fazer. Né? Uma das coisas que nós temos que fazer, é, que eu queria deixar registrado também aqui, é o seguinte. É fazer autocrítica, em relação... nós podemos fazer a nossa autocrítica, não fazer autocrítica diante da direita brasileira, mas nós temos que fazer a autocrítica diante de nós mesmos. Né? porque nós poderíamos, no nosso governo, no auge da, da popularidade do governo Lula, ter feito a reforma do sistema político eleitoral, nós podíamos ter feito a reforma do sistema de mídia, evitando a concentração brutal de mídia. A Globo é uma concessão pública, uma concessão pública, ela não é, né, é de TV aberta, que é utilizada ostensivamente com interesses, político-eleitorais. Ninguém duvida disso. Né? E, e é utilizado até para dar um golpe contra a Dilma, como, como aconteceu. Né? E agora, com a prisão do, uh, do Lula. Três, nós temos que politizar mais, não é partidarizar, politizar mais os quadros da administração pública brasileira. Né? Porque nós fortalecemos muito o Ministério Público, o Poder Judiciário. Houve governo que mais fortaleceu as carreiras da Receita Federal, da Polícia Federal, do, do, do Judiciário, do Ministério Público Federal, para que depois a, a parcela mais conservadora se voltassem contra a gente com práticas como essas que o Intercept denuncia, de manipulação inconstitucional, criminosa né, do sistema judicial para é, é, criminalizar o, o PT e, particularmente, o nosso presidente nosso presidente Lula, então nós temos que discutir isso. Né? O papel das forças armadas. Não, ninguém quer partidarizar as forças armadas, mas as forças armadas hoje estão aliadas, pelo menos nas suas figuras mais proeminentes, aliadas um governo de extrema direita no Brasil, com as práticas que estão em curso. Não podemos admitir esse tipo de coisa. As forças armadas têm que ter um projeto de nação. Né? Como é que se vende, como é que se abre uma Petrobras. Como é que se fragiliza as empresas de engenharia? Ah, houve corrupção na, na Odebrecht? Vai punir quem foi com. Mas não destruir uma empresa de engenharia como é o caso da, da Odebrecht, da OAS, da Camargo Correia eh, eh, e da Andrade Gutierrez. Grandes empresas que ganhavam licitações internacionais para fazer metrô, aeroportos, aí pelo mundo. Não só no, no, no, no, nos países eh, latino-americanos, não, mas né, nos Estados Unidos. Eh, essas empresas, pela qualidade pela, pela, pela capacidade organizativa e pelos preços que essas empresas praticavam. A história da, da Embraer. Né? Eu fui aluno do ITA, me formei pelo ITA, vi nascer, nasceu em 1969, eu estava lá no ITA, vi nascer, a Embraer se tornou uma das de empresas de, de aviação civil de ponta no mundo, né? para aviões de, de, de médio porte, a mais importante empresa do mundo, está sendo entregue a Boeing, né? o PT precisa acordar para esse tipo de coisa e saber como é que... É, há dados históricos que demonstram como que é, é, os governos americanos, ou o status quo americano, construíram a dominação mundial e particularmente na, na América do Sul. Em 64, enfim, está tá absolutamente registrado. Mas agora, agora, ninguém duvida que esse processo todo, que o Moro foi... foi trabalhado pelo Departamento de Justiça é, americano, né, que todo esse processo, desde 2013, com aquelas manifestações de rua, orquestradas pelas redes sociais, etc., e tal, que vem resultar né, no impeachment da Dilma, na prisão do Lula e na, e na, e na agora, é, eleição desse, desse neofascista, desse governo né, desse neofascista. O PT tem que ter capacidade né, de de ter uma, uma visão clara sobre isso e como se preparar para enfrentar essas situações, que vão se repetir, assim como já aconteceu historicamente por diversas vezes, vão se repetir, como estão tentando fazer com a Venezuela agora. É muito fácil criticar a ditadura, entre aspas, é, é, do Maduro, né, e dizer que coitado do povo da Venezuela, quando você faz um bloqueio econômico que é criminoso em relação ao povo da Venezuela. Há empresas brasileiras que querem vender para a Venezuela e são proibidas pelo governo federal, de vender produtos nossos para a Venezuela por conta de interesses econômicos, ideológicos, é o petróleo da Venezuela, como a intervenção aqui no Brasil tem a ver com o petróleo do pré-sal, ninguém duvida disso, né? mas a imprensa conservadora brasileira faz questão de ignorar é, essa, essas coisas, né? até... Chegamos a uma situação humilhante com a história da promessa da OCDE, do Trump para o Bolsonaro, que não se, não se realizou. Digamos que a subserviência chegou a limites extremos. O neocolonialismo chega a uma situação extrema em pleno, pleno século XXI. Então, o nosso partido tem obrigação de refletir muito sobre essas coisas para que ele possa sair revigorado, e enfrentar é, o futuro é, em condições cada vez melhores, porque eu tenho certeza, nós temos condições né, de, talvez num futuro não muito distante, voltar a governar o Brasil e governar ainda melhor, fazendo mais ainda do que, do que fizemos com os governos de Lula e Dilma.